Você sabia? O total de cadeiras de um partido nas câmaras, assembleias, depende dos votos dados à legenda e seus candidatos. Saiba mais no aplicativo Guia do Voto. Baixe grátis.